Em Hermamar podemos conhecer o principal ingrediente deste doce, a maçã de montanha. Pelo clima, pelo sol, pela altitude, tudo junto conseguimos criar uma maçã que eu digo muito mais crocante, muito mais saborosa, bastante doce, com uma polpa bastante consistente. Tudo isso são características um pouco diferentes da, da, das outras maçãs e quem vem a e quem prova as nossas maçãs atesta exatamente o que eu costumo a dizer. É o bolo de maçã porque havia pessoas ah, Armamar não há um bolo típico, não há um bolo de maçã e leva pouco açúcar na sua receita porque a receita, o açúcar maior está na maçã. Demoramos algum tempo a chegar a esta receita, porquê? Porque... Queríamos que fosse algo com bastante durabilidade. Pronto. E no princípio custou-nos um bocadinho, mas depois com o tempo a gente chegou lá. Pronto. O, o bolo em si é feito à base de uma massa areada, sem, sem açúcar praticamente, só para polvilhar. E pronto, tem este aspecto rústico, um aspecto de péssima broinha, uma broinha tipo de milho. Ele sai do forno, são molzinhos, como vocês puderam testar. Mas agora, com o tempo, eles vão ficar disso Ficam por dentro moles e, e por fora, tipo aquela que pode e que ganha, fica estaladiço. E é bom estar a trincar e a sentir a maçã, de Se não for uma maçã típica aqui nossa, da montanha, a gente nota logo na durabilidade dele, como é mesmo, o aspecto, ficam, porque se ficarem mas... que estas baruinhas vão ficar baixinhos. É, algumas das, das alterações que a gente notou ao fazer com o tipo de maçã. Este, esta receita já não é muito recente, já, já temos há cerca de 8 anos. E pronto, a partir daí, até chegar a este ponto, pronto, foi sempre para fabricar. Build O vinho do Porto é. Sem dúvida alguma. Build in your backyard. That's to do. That's friend after father.